Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da Rosa Tecidos e Aviamentos, que é parceira aqui do canal, né? Quem me acompanha e já conhece, chegou, eu já pus lá no stories do Instagram pra vocês, olha quanta coisa linda que ela me enviou, pessoal! Bom, antes de eu mostrar aqui os tecidos um por um e falar o que a gente vai fazer, né? Ela tem a loja online e tem a loja física, que fica em Cosmópolis. Pra quem é de co Cosmópolis, daqui da região, vale super a pena dar um pulinho na loja dela, porque tem muita coisa. Meu, pensa numa loja que você entra e tem tudo, é lá. Gente, tem aviamento, Meu, é coisa pra artesanato, é coisa pra corte e costura. Tem de tudo que você imaginar, se encontra na loja dela. Então, vale super a pena, se você for da região, dar um pulinho lá. Se você não for da região e quiser adquirir algum tecido, mesmo que não seja esses tecidos que estão aqui, entra no site dela, tá? Se você não gosta de comprar pelo site ou não sabe como comprar, ela tem um grupo no WhatsApp e ela vende pelo WhatsApp também, tá? Então, entra em contato pelo WhatsApp que ela responde, responde você super rápido, ela é super atenciosa, tá? Se você estiver querendo algum tecido, é só você falar com ela que ela manda foto pra você ver... Se você quer fazer algum projeto e não sabe que tecido usar, fala com ela, que ela auxilia você também em qual, em qual tecido comprar. E, meninas, eu vou falar uma coisa agora, o mais bacana. Eu falei lá nos stories no Instagram e recebi um monte de direct querendo participar do grupo. O grupo que ela tem no WhatsApp, ela tem um link que eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação, que você clica. Aí, você já vai lá pra entrar no grupo do WhatsApp dela. Meninas, ela tem... Ela faz tipo leilões lá de retalho, tá? Ela recebe muito retalho, inclusive ela me enviou dois retalhos que eu não sabia qual era, porque vem muito tecido os retalhos dela. Então eu tive que até perguntar pra ela, eu falei, Débora, quais são os, os retalhos que você me enviou? Porque não dá pra distinguir perto dos cortes que você me enviou, porque vem muito tecido, então, ela recebe esses retalhos, e assim, tem retalho que é peça única, tem, tem retalho que pode... É difícil, mas às vezes pode ser que tenha duas peças do mesmo, mas é mais fácil ter uma peça só de cada um. E aí, esses retalhos, ela faz tipo um leilão. É, não, é, não é leilão, né? Porque não é quem dá mais, mas é assim, ela coloca lá um retalho, vou dar um exemplo, tá? Um retalho de tricô é, tenho um metro e meio... R$9,90. Aí, se você quiser... O pessoal, eu quero, eu quero, eu quero. Aí as meninas começam... Sai até briga, pessoal, pra ver quem fica com o tecido, porque é muito barato. Outro dia eu tava vendo... Eu quero. Eu quase que eu escrevo lá pra ela, porque... Gente, é muito barato os tecidos que ela coloca lá... É tudo retalho, sabe? Ela não trabalha só com retalho, mas ela faz essa parte de divulgação lá no grupo dos retalhos e faz muito sucesso, mas ela vende tecido aí de metro, qualquer tecido que você quiser, é só falar com ela que ela manda aí pra você, tá? Mas faz muito sucesso, eu achei muito bacana isso do, no WhatsApp. Eu até comentei com ela, meu, o pessoal fica maluco com os retalhos que ela posta lá, porque o preço é muito barato, é muito barato mesmo, sabe? Então você tem que ser rápida, ela postou, você já tem que falar, eu quero. A primeira já leva, sabe? Então não é, nem, não é um leilão, né? Porque leilão a gente briga pra quem dá mais, esse daí não é pra quem dá mais, é pra quem, acaba, pra quem vai ficar com o corte. E é muita gente que faz parte do grupo... Vale super a pena, então eu vou deixar o link pra você conseguir participar do grupo, tá? É, qualquer dúvida que vocês tenham é, da loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail, ou pode falar direto com a Débora pelo WhatsApp, que ela é um amor. Gente, pensa numa pessoa super atenciosa, sabe? Responde você super rápido, a loja de qualidade, os produtos são de qualidade, a loja de confiança... Sabe? Chega super rapidinho, super bem embalado. É que eu acabei tirando tudo do saquinho pra mostrar pra vocês. Mas cada tecido vem num saquinho super bem embaladinho, sabe? Eu não sei, acho que ela passa os tecidos, porque vem assim tudo bem bonitinho, num capricho. Até dó de desmanchar os pacotinhos, mas eu preciso desmanchar pra trazer aqui pra vocês, né? E como eu disse, ela não trabalha só com tecido, ela tem tudo que é tipo de aviamento. Inclusive, ela me enviou um saquinho aqui. Olha aqui o saquinho que ela me enviou com vários aviamentos. E lembra aquela calça jeans que ela não me servia, que eu falei que eu ia reformar ela aqui com vocês? Então, ela me enviou os aviamentos pra gente fazer a reforma. Então, se você não tem... Se você tem aí calça jeans que tá grande, que tá pequena pra você, já compra os aviamentos, porque a gente vai precisar. E a gente vai usar e a gente vai reformar a calça, ela vai ficar perfeita. Que a calça é linda e não me serve, né? Então, ela me enviou, então, os aviamentos para me ensinar vocês como reformar uma calça jeans, ok? Então, chega de falar que o vídeo vai ficar enorme, né? E eu vou mostrar agora os tecidos um por um pra vocês, os aviamentos, e vou falar o que a gente vai fazer. E também vai ter votação, porque vocês também vão escolher o que vocês querem que eu faça, ok? O tecido que eu vou mostrar pra vocês, meninas, acreditem se quiserem, mas é um retalho... Desses que eu estou falando aí pra vocês, que ela faz lá no... Que ela coloca as promoções no grupo do WhatsApp. Olha o tamanho desse retalho. Eu nem sabia que era retalho, eu achei que era tecido, porque é grande, dá pra você aproveitar. Os retalhos dela são top, gente. Tô doida. Eu não sei vocês, mas eu adoro. Sabe quando você vai comprar tecido e aí você chega nas lojas, tem aquelas banquinhas de retalho? É o primeiro lugar que eu vou. Eu, eu surto com essas banquinhas de retalho. Pergunta pro meu marido. Tô doida pra ir na loja dela só pra conhecer essa banquinha de retalho dela aí, né? Vou dar a louca lá. Pessoal, esse daqui, ele é um tricôzinho branco. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha, tá vendo? Ele é um tricôzinho, ele tem elastano. Olha que gracinha, tá vendo os pontinhos dele? Então, ele é um tricô. Gente, uma blusa. Um cardigan dá pra fazer, olha isso, é um retalho, dá pra fazer um cardigan. O que, que vocês acham? O que, que vocês preferem? Uma blusa, um cardigan, porque como ele é um tricôzinho, né? É bacana fazer uma blusa, um cardigan, e aí ela me enviou vários acessórios que dá até pra gente usar aqui. Nossa, vai ficar show! Sabe aquele saquinho que eu vou mostrar pra vocês? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Esse saquinho aqui, olha, cheio de aviamentos, olha, a gente pode usar... Junto com esse tricô pra dar um tchan na blusa, hein? Vocês preferem blusa ou um cardigan com esse, com esse tricôzinho aqui? Vou ficar aguardando aí pra gente confeccionar as peças, tá? O próximo também é um retalho. E olha o tamanho desses retalhos que ela manda, gente. Enorme. Enorme esses retalhos que ela envia. Dá pra você fazer... Dá pra fazer até um vestidinho aqui. O que vocês acham? O tecido, ele é preto e é uma malha canelada, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês, tem elastano, olha que graça, olha, tem elastano, tá vendo? Então, dá pra fazer uma blusa cacharrel ou um vestidinho, gente, é retalho, olha o tanto de tecido que vem, é muito tecido, vale super a pena, tá? É, cor... olha isso, dá pra fazer um vestidinho... Vocês preferem o que? Que eu faça com esse, com esse corte de tecido? É uma malha canelada? Uma blusa manga longa com ombro aberto? Ou ombro a ombro? Ou um vestido? Também vou ficar guardando sugestões para ver o que, que vocês querem que eu faça com esta malha canelada. Eu tô apaixonada por malha canelada, tá? Tá usando muito, tá super em alta, tô doida para fazer já. Então, alguma coisa com esse tecido aqui, ele é preto, tô numa vibe aí de preto que nunca fui, agora eu tô gostando. A, pe... a única porém aqui em casa é que tem o gato e preto enche de pelo, mas eu tô usando e tô amando. O próximo tecido, olha é essa estampa, esse já não é retalho, os únicos dois retalhos que ela me enviou foi esses dois primeiros que eu mostrei pra vocês, esses daqui já é de corte mesmo que ela mandou e a quantidade de tecido também é bastante, mas pra vocês terem noção... Como retalho também vem bastante tecido, né? Este tecido aqui, ele tem o um fundo preto e tem essas rosas, tá vendo? Elas são umas rosas bem pequenininhas, tá? Tá maior, mas olha, minha mão tá aqui. Assim vocês conseguem ter uma noção melhor. E é uma liganete. Este daqui, na verdade, eu acho que eu já até sei o que eu vou fazer. Eu tava pensando em fazer uma calça. É, dessas calças. Ai, agora me deu branco o nome da calça. Ah, eu tava pensando em fazer uma calça saruel com ele, o que, que vocês acham? Eu acho que vai ficar bonita uma calça saruel com este tecido aqui. Na verdade, eu tenho uma calça de liganete saruel, que ela é linda, tá? Eu adoro ela e eu uso muito ela, porque liganete é fresquinho, né? Então, eu adoro ela, eu tava pensando em fazer, então, uma calça. Me falem aqui embaixo o que, que vocês acham dessa sugestão minha. O próximo tecido é uma viscose e ela é uma viscose vermelho queimado. Aqui no vídeo tá aparecendo vermelho um pouco mais vivo por causa das lâmpadas que a gente tem aqui de iluminação. Mas é um vermelho um pouco mais escuro do que tá aparecendo pra vocês, tá? É, este daqui, não sei ainda o que eu vou fazer. Vou aguardar sugestões de vocês, tá? Vocês me deixem aqui embaixo falando o que, que vocês querem que eu faça com essa viscose lisa. Eu amei também, eu tô gostando bastante de tecido liso ultimamente, não sei. Não sei o porquê, eu sempre gostei, eu nunca comprei tecido liso, sempre fui mais de estampado. mas ultimamente eu tô gostando bastante de tecido liso e eu adorei essa cor, super cara de outono e inverno, tá? Então, esses tecidos que eu estou mostrando pra vocês, tem lá na loja dela pra comprar, se você quiser. Os únicos que não vai ter são os dois primeiros, porque, como eu disse, são retalhos, então, daqueles não vai ter mais. Mas tem outros retalhos que vale super a pena. Então, se você quiser saber mais, já começa a fazer parte do grupo dela, tá? O próximo tecido é aquele tecido... Que, sabe aquele tecido que você não quer cortar? Que você quer guardar porque você tem dó de tão lindo que é o tecido? Ele é um cetim plissado. E olha o brilho desse cetim. Gente, maravilhoso! Olha isso! Se eu não me engano, ela tem outras cores, Tá? E ele também, ela, ele é lindo esse cetim, ele tem um pouquinho de elastano. Gente, maravilhoso esse cetim plissado. Não sei ainda, quero guardar para vida este tecido, não sei o que eu vou fazer ainda, mas aceito sugestões de vocês para verem o que vocês querem que eu faça com este cetim plissado maravilhoso. Gente, não sei, ela mandou bastante tecido, então dá para fazer. Bastante coisa, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer com ele. Então, eu vou guardar sugestões pra verem o que, que vocês vão querer com este tecido divo. Maravilhoso, gente. Louca por esse tecido. Esse tecido aqui, ela postou no, no grupo do WhatsApp dela. Eu vi lá ela postando, viu? Inclusive, ela sempre posta o tecido e ela coloca inspirações, tá? Isso é bacana. Ela postou várias inspirações com esse cetim plissado maravilhoso. Ai, meu Deus. Esse cetim ainda até Dó. Eu quero guardar. E o último tecido que ela me enviou também é uma liganete, só que é uma liganete, né, Brasil. Olha que da hora essa estampa, eu achei muito bacana, que da hora, é complicado usar, né? Mostra só como eu sou velha, acho que ninguém mais usa isso. Mas olha que lindo esse tecido, pessoal. Gente, eu amei esse tecido, porque eu não sou muito fã de tecidos, assim, muito coisa de Brasil, essas coisas, assim, coisas de bandeira. Mas esse, ele é muito discreto, tá vendo que ele tem, assim, bastante folhagem com as cores, né? Mas eu achei lindo esse, eu gostei, e eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu estava também doida por um tecido pra fazer alguma coisa aqui da Copa com vocês. Sabe uma coisa que eu queria fazer? Eu não sei se esse tecido dá pra gente fazer uma roupinha pra pet, porque eu tô recebendo muitos pedidos sobre, é, pra me ensinar como fazer... Eu tenho já uma roupinha para peste, mas o pessoal tem muita dúvida. Então o pessoal tá querendo que eu ensine como tirar a medida pra fazer a roupinha, pra fazer o molde. Então eu tô pensando seriamente em fazer aqui com vocês. O que que vocês acham? É, me, mas mesmo se eu fizer só, eu ainda um pouco de tecido dá pra fazer alguma coisa pra mim, né? Mas me falem aqui o que que vocês querem também é, da copa aí, pra gente fazer alguma coisa mais temática aqui. Tá? Me deixem aqui sugestões. E agora a gente vai pros aviamentos. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Meninas, olha cada coisa linda que ela me enviou. Então, ela me enviou... Vou mostrar aqui um por um pra vocês. Ela me enviou uns elásticos, porque eu falei que eu queria estar tá reformando uma calça, e ela falou que o pessoal usa muito elástico. E olha a grossura desse elástico. Olha, tá uns cinco dedos. Ela me enviou... Do branco e do preto, tá vendo? Eles são iguais, só que é um branco e um preto. E eles são bem largos, tá vendo? E esse elástico aqui é bacana pra fazer cos, sabe? Pra fazer realmente, para fazer os ajustes em calça jeans É bem bacana porque ele é largo, tá vendo? E é... Nossa, pra ser franca, eu nunca tinha visto elástico desta grossura aqui, assim. Não, nunca tinha visto, não. Já vi, mas não desta grossura. Me enviou também este elástico, tá vendo? Esse daqui é um pouco menor, ele tem quatro dedos, olha. Na cor preta. Ela me enviou esta fita, um galão, olha, azul, ele é todo bordado, olha. A parte de trás, tá vendo? Ele é todo bordado, olha que graça. Esse daqui que eu pensei em usar naquele tricô branco, branco com azul, olha que lindo. Me enviou também esses galãos aqui, tá usando muito esse tipo de acabamento. E eles são elásticos, tá vendo? Olha, ela me enviou dois modelinhos. Ela me enviou um inteiro preto e prata, e o outro preto, prata e dourado. Então, tem esses dois aqui. Ela tem muita coisa de acabamento, gente, maravilhosas. E o último que eu deixei por último, que eu apaixonei neste elástico, é um galão elástico. Ele é grosso, ó, ele tem quatro, cinco dedos, e olha isso, pessoal! Olha como que ele é, ele tem uma transparência. A gente pode usar esse daqui também, naquela blusa do tricô, hein? Deixa eu pegar aqui só para vocês verem. Olha que tudo! Olha isso! Gente, maravilhoso! O que, que vocês acham? Olha o azul. O azul dá mais contraste, né? Mas esse daqui... Nossa, meninas, olha que lindo! Gente, amei! Olha essa composição aqui... O branco com bege, dá até pra fazer uma gola, sabe? Uma gola V com ele, olha isso! Gente, não, esse daqui é muito lindo, maravilhoso, olha que graça fazer uma gola V com ele, tá vendo? No branco, lindo demais esse daqui, então ela me enviou esses aviamentos, tá pessoal? Que eu adorei, já estou doida. Ah, e um desses, se esse daqui não fosse transparente, eu usava ele na calça jeans. A calça jeans, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A calça jeans é essa daqui, para quem me acompanha e queria que eu arrumasse, vai lembrar. Eu já até abri ela de um lado, tá vendo? Porque ela não está me servindo e a calça é linda, maravilhosa, não me serve. Na verdade, eu já abri ela dos dois lados. Eu nem, nem, nem, nem me lembrava que eu, tinha, que eu tinha aberto ela dos dois lados, tá vendo? E a gente vai... Então, eu vou gravar um vídeo com vocês pra ensinar como que a gente arruma a calça jeans. Olha que graça! Pena que é transparente, tá vendo? Porque, ó, aí vai ficar transparente e vai aparecer a pele. Mas pena não, né? Porque o que deixa ele bonita é o transparente. Estou pensando em usar este daqui, olha. Ó. Que pra mim é o suficiente, mas se você for aumentar mais, você pode usar este, o branco, tá vendo? Este daqui é mais largo ainda, então se a calça estiver muito pequena, ó, e eu vou ensinar como arrumar, tá? E tá usando essas fitas pretas do lado, olha, eu acho que eu vou usar se bobear este daqui que é menor, porque tá usando, né, pessoal, essas faixas pretas do lado das calças, eu acho que eu vou usar esse daqui, viu? Ó. Ele não é tão grosso, né, é verdade, provavelmente eu vou usar esse, eu vou ver se a quantidade que tem aqui dá pra usar nas duas pernas, se der, vamos me dizer, ah, que se der, ah, porque eu acho que não dá, pessoal, deixa eu ver, se der a gente vai usar ele pra arrumar calça jeans, tá, que eu já adorei, mas... não dá sim, pessoal, vai dar, ai, que bom. Vou usar ele para arrumar a calça jeans, então, já corre para comprar o seu aí, você compra largura, se, for, se você for aumentar bastante, compra o mais grosso, tá? Porque a gente vai usar esse elástico para arrumar a calça jeans. Então, eu vou ensinar no próximo vídeo vocês a como reformar uma calça jeans, tá bom? E eu vou ficar guardando aí sugestões pros, pros outros tecidos que eu perguntei aqui pra vocês no vídeo.